E aí, rapaziada, suave? Aqui é o Sr. Tietchan trazendo mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu trago para vocês um novo DDTank, Tank, é o DDTank Shouse, que é o DDTank é DD 10.3, foi lançado faz pouco tempo Se você quiser entrar, o link vai estar na descrição, mas se você for novo aqui nesse vídeo, aqui nesse canal, se inscreve para receber novos vídeos Que garanto que você vai curtir o conteúdo, meu parça E deixa o like nos últimos vídeos que eu postei, que então, tá quer ver? Muito top também, assiste lá, beleza? Faz uma playlist aqui do canal que você vai curtir Hoje eu veio ver o DDT que eu trago pra vocês. Os cupom por batalha dele são 20k por vitória, 10k por derrota. E, tipo assim, aqui é hard, galera. Muito hard mesmo. Pra vocês terem noção, não tem nem evento limitado aqui, ó. Não, tem evento limitado. Mas, enfim. Né, vamos aqui no Hall da Fama. para mostrar o top 1 pra vocês. Pra vocês verem como que o top 1 tá. Mano, aqui você vai ter de colocar cupom, Sei lá o que, que você vai fazer, mas... DDT que é novo e muito hard mesmo. Pra entrar, o link tá na descrição. É só fazer esse jeitinho aí pra entrar, ó, galera. Bem simples, né? Foi isso aí, mano. Caiu aqui no Tem que ter sua conta... Você fica como? Mais top que é esse cara aqui. Vocês tem noção? Olha o, to... Olha o top 7. <risos> top 50, eu acho que é. Mas que tá na página 7. Avanço 1, mano. O cara tem 1 nem... um, um milhão de FC, eu acho, mano. Olha lá, acho que é carro. k <risos> Não tem nada de FC, cara. E de tipo base, assim, eu comecei minha continha aqui, eu criei uma sociedade. Daí eu pensei o quê? Ah, se a galera entrar aqui, já vai poder que vem, entrar na sociedade. A gente vai ficar top, mano. Na moral, porque. Toda a sociedade aqui tá nível 1, galera. O povo tá upando mais a conta do que quer ver criando sociedade, fazendo as coisas. Então, ó, se você quiser entrar, daí não começa a jogar nesse DD Tank e já volta o DD Tank, tá ligado? Daí já fica top, mano. Vocês que sabem aí, ó. Só entrar no link na descrição, daquela forma. Mas enfim, entra aqui, ó. Moleque DD Tank, essa sociedade. Deixa eu ver se tem cupom. Não tem cupom porque eu doei o cupom que eu tinha aqui. Já vou upar ela pro nível 4, 5 hoje ainda. Vou tentar. Vou fazer uns PVP aqui, vou pegar umas coisas E no próximo vídeo, se eu ver que esse vídeo aqui bateu pelo menos uns 150 likes para mais Vou fazer um vídeo é, mostrando para vocês como que deixa a conta mais 12 Tudo full mais 12, mano, bem rápido Daí já vai ser uma evolução, já vou poder que ver o par conta full 12 E é bem simples, mano, bem simples mesmo Tô pensando até em gravar em cima desse vídeo Eu só tenho uma live ontem, se você não viu, mano, vai lá e vê A live tá legal a gente falou de umas coisinhas top na live Vou tirar um PVP aqui pra mostrar pra vocês Versão diretamente, como eu disse, 10.3 E é hard, galera, não tem evento Você vai ter de upar Você vai ter que fazer PVP, pra falar a verdade Pra depois upar Aí, ó, Mago do Gelo A gente vai pegando os carinha aqui, ó Mais ou menos, é A chibata come, entendeu? Mais ou menos isso, mano não se esquece, galera, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, curte a página do canal que tá aí na descrição. É muito importante, beleza? você tá curtindo a página aí. Aí, é, beleza? Eu sempre tô soltando um vídeo novo e assim a gente vai querer soltando mais vídeo pra vocês. Vocês vão querer interagindo com nós nas redes sociais. Ó, mano, tem meu e no Facebook. É só entrar em contato aí, ó, se você quiser é, conversar de outro assunto, né, mano? é profissional, quiser alguma coisinha, fala um banner, cartoon Eu vendo isso também, a gente pode conversar, tem muitas coisas aí que eu posso fazer Mas enfim, se o cara não quer jogar, então eu vou matar ele mesmo no Tatu Não quer jogar, infelizmente é isso, fiote O é que a gente tem pra oferecer E galera, eu não vou dar muito corte nos vídeos, porque eu tô gostando de fazer vídeo assim Tá muito mais melhor eu tô vendo aí quem quer ver o feedback de vocês Não tá sendo um apoio muito bom, mano Então deixa o like, que eu quero focar No Tank, mas eu dependo do like de vocês das visualizações, do comentário Então faz esse favor aí pra mim, mano Tem uma rede social, que você tem uns um seguidores Uns amigos E aí compartilha o vídeo pra eles, entendeu? Fala assim, ó, ajuda esse mano aqui Que se torna um youtuber, tá ligado? Só divulgar que dá certo É assim que a gente vai ajudando um outro O cara tá sendo só cavocado, mano que o cara não quer jogar, quer me dar cupom fio, Então eu aceito 20k de cupom Assim a gente vai pegando 20, 20k rapidinho Nós tem 100k E eu quero pegar aquele tira não, não, acho que eu vou tentar Pegar um FC pegar um bom aqui Vai que eu chego no rank lá Ninguém sabe né Vamos ver E galera, compartilha o vídeo mano pra ver se a gente consegue bater pelo menos um k de view mesmo a semana Vai que a gente consegue, é só compartilhar velho por isso que eu peço pra vocês, às vezes eu falo até muito assim de compartilhar, dar like, mas é só assim que a gente consegue crescer no YouTube. E eu não quero mudar muito assim de conteúdo, mano. Quero continuar no DD Tank. Pra depois quer ver. Eu tô jogando Free Fire. Tô jogando umas partidinhas que eu tô curtindo lá, mano. Mas pra frente eu vou trazer uns vídeos aí. E vai ficar top o canal. Dois conteúdos. Depois a gente coloca mais um, acrescenta mais um de esse campo. E assim vai. Mas enfim, como que deu pra vocês perceber aí, ó 20k cupons por Vitória Combate vencido, ganhou 20, 20 mil cupons Aí, tu vai no PvP, no PvP Rapidinho, você tá top, mano, na moral E tipo assim, sabe por que eu falo que você tá top? Porque, você quer orar de pico Porque hoje é feriado, não, hoje não é feriado Mas eu falo assim, tá todo mundo de férias E, olha o DDTank como que tá Só tem nível 67, 66 Nível 38 pra cima, né, mano? Os nível 25 não tá aqui. Pô, meio estranho, não é? Aí, vamos ver aqui na central. Vamos mesmo, entendeu? Não tem ninguém aqui. Se você entrar, cara, criar sua pontinha, eu garanto que você vai ficar top. Mas, basicamente, foi esse o vídeo, galera. Eu trouxe esse novo Tank aqui pra vocês. Um Tank bem top, né, mano? 10.3. O link dele tá na descrição. mercedes isso também tá na descrição. Não esquece de deixar o like Deixa eu dar uma olhada aqui